Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou fazer um experimento que se chama a semilâmpada de lava. Os materiais utilizados são materiais que a gente utiliza em casa e eu vou explicar também para vocês, através desse experimento, sobre densidade e reação química. Agora eu vou mostrar para vocês quais vão ser os materiais que eu vou utilizar. Um recipiente transparente, água, óleo de cozinha, corante de alimentos e comprimido efervescente antiácido. Todos esses materiais a gente tem em casa e a gente encontra na cozinha. São materiais de baixo custo e dá para reproduzir esse experimento e você pode fazer em casa e mostrar para toda a sua família. Bom, aqui está meu recipiente transparente. A água, o óleo, o sonrisal que é o comprimido é, efervescente antiácido. Você pode usar um de sua preferência. Então, o que, que eu fiz aqui? Aqui tem água com corante alimentício e aqui tem óleo. Ah, mas por que você já deixou montado? Porque quando você mistura água com óleo, demora um pouquinho para separar as fases. Então, eu já adiantei o experimento e fica também algumas bolinhas aqui no fundo. Então, demora um pouquinho. Então, por isso que eu já dei uma adiantada. O quanto você vai colocar de água ou e quanto de óleo, vai depender do seu recipiente. Então, dependendo do recipiente, você vai colocar mais água, menos água, mais óleo, menos óleo. Então, vai depender. Mas sempre tente colocar o óleo umas duas vezes e meia mais do que água. Para ficar um experimento bonito e para você ou as outras pessoas verem melhor. Então, eu tenho água com corante alimentício. Eu escolhi o azul porque... O óleo é um pouco mais amarelado, então para dar para vocês verem melhor. Então é água com corante alimentício e aqui tem óleo. Aí você deve estar falando assim, nossa a água não se mistura com óleo, por quê? Nesse caso a água ela é mais densa que o óleo, quer dizer, ela é mais pesada que o óleo. Então ela vai permanecer o quê? No fundo do recipiente. E o óleo, por ser menos denso, quer dizer, mais leve que a água, ele vai ficar por cima. Então, para a gente reproduzir o efeito da lâmpada de lava, que aqui o experimento é a semilâmpada, porque ele não é a lâmpada, mas é parecido com o que acontece nela. Né? Não tem todos os materiais, mas dá para você entender o que acontece nessa, na lâmpada de lava. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou colocar o comprimido efervescente... Estou abrindo para vocês verem, está novinho. E agora vocês vão ver a mágica acontecer. Você deve estar se perguntando, por que está borbulhando? Quando a pastilha efervescente, a pastilha de sorrisal, ela entra em contato com a água, ocorre o que? Uma reação química. Que libera o que? Gás carbônico. E como todo gás, né, ele é menos denso que o líquido, vou colocar mais um para você ver. E como todo gás é menos denso que o líquido, quer dizer, né, ele é mais leve que a água e mais leve que o óleo, porque todos os dois são líquidos. Então ele vai fazer o que? Ele vai subir e nesse movimento, né, que o gás é, faz de subir, ele vai fazer o que? Vai transportar um pouco de água fazendo com que essa água depois retorne para o fundo do recipiente. Vai provocar um tipo de chuva dentro do óleo. Deixa eu colocar mais um para vocês verem. Tá vendo? O gás traz um pouco da água, por isso você vê essas, essas bolhas azuis. E depois a água vai voltar para o fundo do recipiente. Então faz tipo uma chuva dentro do recipiente. Por isso que eu peço para fazer um recipiente mais comprido, para ficar uma coisa... Mais bonita de se ver. E você também deve estar se perguntando, né? Qual que é a reação química da pastilha efervescente com a água? O que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar a reação no quadro, para vocês saberem o que está acontecendo entre a água e a pastilha. Você deve estar se perguntando, do que é feito os comprimidos efervescentes? E por que ele reagiu só com a água e não com o óleo? Bom, os comprimidos efervescentes geralmente são compostos de ácido acetil bicarbonato de sódio e ácido cítrico. Então o que, é que vai acontecer? O bicarbonato de sódio vai reagir com os íons H+ da água e vai liberar íon sódio, água e gás carbônico. Liberou gás carbônico? Liberou. O que aconteceu no experimento? Quando o sorrisal entrou em contato com a água, ele liberou o CO2, né, o bicarbonato de sódio liberou o CO2. Chegando na superfície, o gás evaporou e a água que pegou uma carona nele, como se fosse boia, voltou para o fundo. Então, é isso que acontece quando um comprimido efervescente entra em contato com a água. Espero que você tenha gostado. Reproduza esse experimento em casa.